o SEURS Seminário de Extensão Universitária da região sul, que vai ocorrer aqui na universidade entre os dias 28 e 31 de agosto, aqui no Campo Centro, depois de 15 anos a URGS volta a sediar o SEURS, reunindo as instituições públicas de ensino superior e suas atividades de extensão de toda a região sul do Brasil, e uma das atividades que vai estar no SEURS, é o projeto Encontro de Saberes, Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão, e para conversar com a gente sobre essa atividade, sobre o histórico dela, enfim, tratar como é que vai ser a participação no SEURS, a gente tem aqui como convidada a Ana Lúcia Liberato Tetamanzi, professora do Instituto de Letras e uma das coordenadoras desse projeto, né, que, enfim, entre outras atribuições, apoia atividades que promovam diálogo entre diferentes conhecimentos e ação intercultural entre diferentes povos e comunidades tradicionais, grupos sociais e comunidade universitária. Uh, vamos inicialmente falar sobre o que que o que é o encontro de saberes e, e, e o histórico dele, o que que idealizou, o que que levou vocês a dar andamento a, a essa atividade, professora Ana, boa tarde. Boa tarde. Então eu agradeço muito o convite para poder falar sobre essa é uma disciplina né da graduação. E é algo sonhado já há algum tempo na universidade, quando vinha o professor José Jorge de Carvalho da Universidade de Brasília, que foi quem idealizou a proposta dessa disciplina, que começou lá em 2010 né? e se propagou por outras universidades do Brasil, inclusive uma na Colômbia. Então, mais de uma vez que ele esteve como palestrante, conferencista nos nossos salões, sobretudo salões de extensão, ele falava dessa experiência e a gente tinha vontade. E em 2016, então, conseguimos, no segundo semestre, uh, começar com a proposta. E se trata, então, de disciplinas que avançam a, as questões da, das ações afirmativas, no sentido de que, assim como entram estudantes que têm permeado a universidade, trazido experiências de outros lugares de fala, de outras experiências históricas, experiências socioculturais. Ah, a ideia é que com essa disciplina a gente tenha como ministrantes as disciplinas, mestres e mestras de tradições ah, afro-brasileiras e indígenas. Né? Então, a ideia surgiu a partir da proposta de Brasília, ah, do INCTI, que esse professor coordenava na época, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Inclusão, no ensino superior e também de ações vinculadas ao Ministério da Cultura com o re reconhecimento desses mestres e mestras de saberes tradicionais. Então, se trata de uma disciplina que é conduzida desde o início por uma equipe de vários professores de diferentes uh, unidades da, da UFRGS e que se propõe a fazer uma proposta uh, trans-interdisciplinar Uh, em que ocorre esse diálogo que a gente chama de interepistêmico, em que as epistemologias, ou seja, as formas de conhecimento, de transmissão, de compreensão da, das ciências, da, da, das formas de compreender o mundo, enfim, uh, e de expressar esse mundo das linguagens, das criações humanas, elas entrem em diálogo com essas formas que vêm desses grupos que, historicamente, no Brasil, foram invisibilizados, subalternizados, e que também não entraram nem como alunos nas universidades. Então, a disciplina é um passo adiante no sentido de que, também como mestres, como transmissores e um diálogo. Com a, a universidade Eles entrem na, na formação da, Dos estudantes né? Qual é a importância de trazer Esses grupos, uh, enfim De diferentes culturas diferentes da nossa Na formação dos alunos Não apenas os alunos que normalmente Entravam na universidade em outros tempos Mas como esse novo grupo de alunos Que tem entrado nos últimos 10, 15 anos Na universidade uhum. a partir de ações afirmativas uhum. Então tem Eu acompanho desde o início né? Somos, Temos um grupo assim de em torno de 12 pessoas que bast trabalharam bastante na sua concepção, na implementação, porque essa disciplina, ela, ela desloca, digamos assim, várias uh, estruturas, né? várias formas de conduzir a vida acadêmica. Né? Para começar, ela tem professores de várias unidades, mas a gente tinha que sair a partir de um departamento. Então, por por uma circunstância do, do grupo, saiu pela Instituto de Artes, por termos duas colegas do Departamento de Música, apoio da, da unidade. Né? Então saiu pelo Instituto de Artes e, no primeiro momento, os alunos da, de música tinham algumas vagas e as demais vagas da disciplina abriam como extra curricular para todos os cursos da universidade. No primeiro semestre, nós tivemos quase 400 pedidos de... De, de perguntar vaga. qual é qual é a proporção é. de alunos uh, solicitando inclusão Isso. nessa disciplina. Então, assim, temos pedidos de pós-graduandos para acompanharem, aí a gente tem tem avaliado alguns casos, porque a ideia é que ela seja protagonizada e que suscite continuidades para além dela mesma, tanto como ensino, pós-graduação, graduação, como experiência de extensão, de pesquisa, mas a gente quer ir com muito cuidado, assim, né? Então, teve essa grande procura nos semestres seguintes uh, foi sendo inserida como disciplina eletiva em vários cursos então começou a ter algumas o uh, um número de vagas destinados para alunos daqueles cursos que tendem a ser aqueles das dos, dos professores que estão mais diretamente envolvidos nós a gente foi encaminhando as congradas os pedidos de inclusão da, da disciplina então temos hoje a, a disciplina encontro de saberes oferecida Uh, já com vagas, algumas, algumas vagas, na, para os alunos dos cursos de música, artes cênicas, artes visuais, uh, museologia, história, educação, uh, letras, agronomia, mate, agronomia não, desculpa, matemática, acho que são, são esses, assim. Uh, e o que tem acontecido é que a cada semestre, então, a gente tem um grupo diferente, e aí te perguntaste sobre para os alunos, eu que acompanho desde o início, nenhum semestre é igual ao outro. Porque a gente tem, então, uma espécie de... A gente tem criado um grupo de mestres e mestras, que a gente planeja fazer um conselho e também criar atividades de extensão como cursos em que eles se reúnem e, e essas experiências possam ser compartilhadas de uma outra maneira, além da, da vivência da disciplina. Então, cada semestre começamos com quatro, depois temos três mestres, sempre acompanhados por dois professores, que a gente chama de anfitriões, e com essa diversidade de, de alunos acompanhando, e tem sido uma experiência transformadora, a maior parte das vezes. A gente ouve relatos de, de que a disciplina causa um estranhamento, causa curiosidade, então ela tem sido bastante procurada, porque ela realmente ela está muito em sintonia com a contemporaneidade, eu diria, né, com a ideia de... Se fala tanto em mundo globalizado, muito mundo conectado, internacionalização da universidade, inovação. E a gente acha que essas inovações também acontecem quando a gente uh, aprofunda as nossas raízes, aprofunda na diversidade da, da nossa formação, do nosso imaginário, nas, nas, nas potências que a gente tem no nosso país. E que por conta de processos de exclusão, de, de fato de desigualdade, não puderam participar uh, dessa dessa composição desses lugares de saber que são a, os legitimados, que são a, que é a universidade, que é a escrita, que é o saber científico. E o que a gente aposta nessa disciplina é uma, uma outra forma de conhecer o mundo, de trabalhar com a percepção da realidade, ou seja, com percepções que passam por experiências de estar nos territórios dessas pessoas, então tem muito a ver com a extensão. Alguns dos mestres vêm das nossas atividades, dos docentes, como extensionistas, como pesquisadores. Então, estar com os alunos em territórios que, muitas vezes, pertencendo, no caso, à própria cidade de Porto Alegre, são desconhecidos. Então, adentrando em quilombos, uh, percorrendo espaços espaço no Morro Santana, com uma mestra em Caingang, o quilombo dos Alpes, aqui, na, encravado na nossa cidade, no seu alto, e são uh, percorrer a trajetória do percurso do Museu Negro, no C, pelo centro de Porto Alegre, Recuperando memórias, sabedorias, experiências de vida que muitas vezes a universidade até aborda, mas sem reconhecer muitas vezes ou sem uma possibilidade de que essas autorias e essas vozes estejam também contempladas. São, são pesquisas, são trabalhos em que indiretamente essas pessoas são autores, são colaboradores muito importantes e nem sempre tem a possibilidade disso ser reconhecido de uma forma mais... Uh, intensa e mesmo formal, que é o que a gente também quer com, com esses professores, como uh, ministrantes. Eles contribuem para a formação desses estudantes que já têm trazido, então, essa marca de uma maior diversidade e algo que é tipo da sociedade contemporânea, o fato de que as coisas estão muito conectadas. Mas eu acho que a grande contribuição é nos propiciar formas de estar juntos, de, de escuta, né? Porque o saber desses mestres é muito pela transmissão oral. Então, não são aulas que vão precisar de muitos recursos tecnológicos, mas que vão precisar do tempo da escuta. Que as pessoas, que os alunos, os professores da, da universidade se disponham a entrar numa outra temporalidade, a diminuir o seu ritmo, a respeitar essa outra, então, dimensão de tempo, espaço, essa, essa percepção que muitas vezes é tão bonita, eu diria, mim é muito bonita, assim, de, de dar um outro encaminhamento para suas vidas, então, experiências normalmente coletivas, de, de engajamento com a vida dos outros, e eu acho que isso faz, faz bem para a universidade se repensar também, nas suas formas de de ocupar o espaço importante que é o espaço da legitimação dos saberes, das linguagens, das línguas. Né? Nós, temos, nós somos um país que temos várias línguas e temos muitas vezes a impressão que só temos uma língua nesse país. Então, a língua já é um sintoma dessa nossa diversi enorme diversidade que que está subterrânea, que não é valorizada. né? Esses encontros acontecem aqui na universidade, acontecem fora, nos locais onde esse, onde essas pessoas, enfim, desempenham suas atividades? Como é que funciona? Das duas, dessas várias maneiras. Então, a ideia é que cada, a gente divide disciplina em módulos, cada módulo com um mestre, eventualmente mais de um no módulo. Uh, ele tem as aulas que ocorrem na sala de aula, os encontros na sala de aula, mas também tem esses percursos Uh, essas visitas aos territórios, então temos a gente chama de saídas de campo, muitas vezes é, é, é caminhar pela cidade, é percorrer uh, a, o nosso espaço um cotidiano, mas observando com outros olhos, então tendo experiências sensoriais, tendo experiências uh, cognitivas de outra natureza. Então, cada, dependendo de cada mestre, a gente às vezes faz deslocamentos um pouco mais longe, assim, até para ter a possibilidade de... Tivemos já parcerias com uma mestra de pelotas, que ela é vinha. mas temos possibilidades com o Osório, que agora é uma mestra que vem do Moçambique de Osório. A ideia é que a gente vá, justamente no mês de outubro, numa festa que é tradicional do grupo. O grupo vá num sábado. Né? Então, é realmente uma aposta nessas potencialidades que a extensão está muito mais acostumada a fazer, que é de diluição dessas fronteiras, do que que é o acadêmico, não acadêmico. Essas coisas estão muito... Imbricadas na disciplina. E, é, e esse desafio né de trabalhar com o mundo dos orais, sendo nosso propriamente o mundo da escrita, da formalização da, dos saberes, trabalhar com alunos de vários cursos e cada um tentando, a partir do seu lugar no mundo, uh, ver conexões, ver possibilidades, então, de, às vezes, de continuar. Atuando com esses grupos, tem acontecido algumas experiências de, de continuidade a partir da disciplina, de contatos entre alguns alunos e essas comunidades, esses mestres e mestras, porque se criam relações, né? se, relações que envolvem, sim, afeto, que envolvem identificação e isso faz parte do, do nosso fazer, da, da metodologia uh, proposta pela disciplina. E a participação no seu URSS, que vai ocorrer agora no final do mês, qual é a importância do projeto, enfim, é um projeto que não é apenas, é, não, não, não surgiu aqui na universidade, enfim, se desenvolveu na, na Universidade de Brasília e foi para a América Latina, qual é a importância de mostrar isso para os extensionistas da região sul, como é que se desenvolve esse trabalho aqui na URCS? Justamente, a gente tinha até esquecido da possibilidade de fazer a, a proposta, porque é um grupo que faz muitas coisas, a gente para manter a disciplina tem várias demandas que vão desde a relação com esses mestres, a interlocução entre nós mesmos, achar um lugar para nos encontrarmos, já que cada um vem, é uma logística bem desafiadora. E quando a gente teve a ideia que era um momento de apresentar a proposta da disciplina de uma forma mais ampla, porque em vários lugares os demandam que a gente fale sobre a disciplina, que a gente uh, mostre um pouco do que está acontecendo, porque muita, muitas universidades, muitos lugares têm vontade de implementar a disciplina, e a nossa experiência tem tem sido então demandada e, de alguma maneira, pode inspirar outros a fazerem ações semelhantes. Pode ser extensão apenas, pode ser disciplina na graduação, pode ser disciplina na pós, pode ser um curso de formação continuada. Mas a ideia é que se coloque essas pessoas como ministrantes, como mestres, que eles venham como possuidores de um saber que a universidade reconhece que, que pode contribuir para a sua ação, para a formação do, dos nossos estudantes. Muito bem, Ana Lúcia Liberato Tetamanzi, professora do Instituto de Letras e uma das coordenadoras do projeto da disciplina interdisciplinar, é, intercultural... Pelepistêmica. Exatamente, que mistura ensino, pesquisa e extensão. É, muito obrigado pela participação aqui no Extensão em Foco, parabéns pelo trabalho e sucesso no seus. Muito obrigada, nos vemos no SEURS, então. É, vamos agora às notícias da extensão.